pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez galera eu tô aqui para apresentar para vocês o deck mais irritante de todos os tempos. Por que, que ele é o deck mais irritante de todos os tempos? Porque ele usa as cartas mais irritantes de todos os tempos que são as... Barracas, senhoras e senhores, eu lhes apresento um deck muito divertido de jogar, não é o melhor deck de todos, mas é o deck que você vai deixar os seus oponentes mais grilados, porque, mano, jogar contra a barraca é muito difícil, assim como jogar com as barracas tá cada dia mais difícil, jogar contra elas também é muito difícil e muito chato, porque é uma forma que o cara se sente incapaz e se você conseguir botar pressão nele, ele não vai conseguir ganhar, bom, temos uma lendária nesse deck, mas vamos dar uma opção para aquela galera que não tem essa lendária, que é a princesa que eu tô usando aqui, pra substituir caso você queira utilizar e queira infernizar a vida dos seus amigos, infernizar a vida do galera do seu clã batalhando contra eles, olha só, usando esse deck, eu estava em primeiro aqui no torneiozinho que a gente fez do Bacon Elite aí o que, que aconteceu? Eu fui tomar banho e a galera me ultrapassou esses malditos, o Wizard e o Cobain, me ultrapassaram, um salve pra galera do Bacon Elite aí, que tá todo mundo online, tem sempre pessoas online. Nossa, por que eu falei esse assim, online assim, mano? Qual que é o meu problema? Enfim, galera, só perdi uma batalha com esse deck aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o meu registro de batalhas. Eu ganhei aqui várias batalhas, inclusive eu testei esse mesmo deck batalhando na Arena Lendária e olha só, mano, eu consigo ganhar de 1 a 0 na maioria das vezes, mano. Esse aqui eu perdi na Arena Lendária, né, mas olha só no, no torneio Quantas vitórias de 1x0 eu consegui? Porque ele é um deck que você tem que saber como jogar, porque senão você vai acabar perdendo, velho. Como que é que você joga com esse deck? Eu vou mostrar pra vocês agora. Mas antes, quero falar pra vocês. Substituir essa princesa por é, espíritos de fogo, ou por arqueiras, ou por goblins lanceiros é uma oportunidade, é uma alternativa para você que quer colocar, que quer testar o deck mas não tem a princesa, beleza? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês o replay aqui Vou mostrar, deixa eu ver O replay que eu batalhei contra o Gustavo Que quando eu batalhei contra ele Ele era o atual líder do campeonato Que a gente tava fazendo aqui Do torneiozinho que a gente tava fazendo E mano, se liga tudo que você precisa saber é a hora de você usar as suas barracas. O restante é você fazer o que você já sabe. Veio o corredor, você countera com seus goblins ou com seu espírito de gelo, igual eu vou fazer agora, ó, tá vendo? Ó? Na verdade, eu counterei com os goblins e o espírito de gelo. Coloquei o espírito de gelo atrás porque eu sabia que ele poderia ter o zap, né, que é aquele o raio, e matar os meus goblins. Então eu coloquei o meu espírito de gelo atrás, de, de, separado dos meus goblins, exatamente para poder counterar. Sabendo que ele tinha gastado algum elixir, eu coloquei a minha cabana de Goblin. Eu sempre coloco a minha cabana de Goblin no, no início da partida. Eu não... Normalmente eu não uso a minha cabana de Bárbaros no início, porque ela é muito elixir que você vai gastar e você pode tomar um contra-ataque com Bárbaros muito forte. Então, eu coloco ali a minha, a minha cabana de Goblins. Note que o Gustavo tava usando ali a Torre de Bombas, que é uma das ca cartas que Principais que ferram esse ataque aqui, mas eu coloquei ali a minha princesa para ir derrotando a torre, da, a torre de bomba deles, e, e ele não tinha nada para counterar minha princesa ali, então foi. Tudo bem até então. E vocês vão poder notar, mais uma vez, só para re re ressaltando, que eu não uso a minha cabana de bárbaros enquanto eu não tenho muito elixir sobrando. Eu só uso a minha cabana de goblins quando eu tenho pelo menos um 7 ou um 6 de elixir. Por quê? Porque se eu uso a minha cabana e ele vem com o um contra-ataque, meu oponente vem com o um contra-ataque, eu vou ter ali preparado dois ou três de Elixir para poder contra-atacar, para poder, poder me defender na verdade. Agora finalmente ali, ó, quase no último minuto da partida que eu fui colocar a minha cabana de Bárbaros. E notem galera, que a partir do último minuto, esse deck vai ficar muito forte, porque quando dobra o Elixir... Decks que tem acima de 4.0 de custo ou entre 3.5 e 4.0 de custo médio crescem muito, ficam muito fortes. E é o que acontece com esse deck. Eu fico colocando pressão sempre de um lado, eu não fico variando as minhas cabanas de um lado para o outro. E eu sempre deixo as cabanas nessa distância exata. Porque se eu errar essa distância de uma cabana para outra, o meu oponente consegue, com um feitiço de, de veneno, por exemplo acertar as minhas duas cabanas e não é isso que a gente quer então eu tenho que colocar ela exatamente onde eu preciso entre a minha, a minha, torre, a minha torre da arqueira fica no meio e a, a minha cabana de goblins fica no, normalmente na parte da frente e a minha cabana de bárbaros de eu sempre colo, gosto de colocar ela na parte inferior, note aí que o Gustavo conseguiu dar uma boa pressão ali do lado esquerdo, conseguiu dar bastante dano, mas a, no último minuto esse deck dá muita pressão, coloca muita Muita carta em jogo, é muita tropa em jogo e nos últimos, faltando poucos minutos ali, o Gustavo não teria como me derrotar mais e eu deixei levar aquela, aquele meu gigante. Uma coisa que você tem que entender é que decks de barraca, quando eles sofrem por muita, com muita pressão, né, o, o, o, o oponente dá muita pressão, ataca várias vezes com cartas rápidas, esse deck vai sofrer bastante, até porque o custo médio dele é de 3.8% entre 3.5 e 4.0, como eu falei, é um deck de custo elevado, na minha opinião, atualmente, né, nesse, nessa meta, nesse meta player atualmente. Então vamos lá, vamos jogar aqui uma, uma batalha na arena lendária contra o El Colas, e é um cara nível 10, então não é um cara fraco, né. Vamos lá, aqui que eu não tenho nenhuma das minhas barracas, então eu vou começar com a minha princesa recuada pra ver qual vai ser a jogada do meu oponente. Vamos lá, ele vai vir com o Mago de Gelo, eu não vou comentar muito porque senão eu vou acabar errando e não é isso que eu quero, tá. Eu quero ganhar essa partida. Vou colocar aqui meu Espírito de Gelo. Boa, show. Foi até bom. Foi até bom porque... Eu vou colocar agora minha Barraca, porque eu tava perdendo elixir. Vamos lá. Show de bola. Show. Agora eu tô. Agora eu vou dar uma esperada pra ver se vale a pena eu colocar... Olha só, o cara veio com Spark. O deck de Spark, mano, contra esse deck meu, eu tenho vantagem. Então eu vou colocar os meus Bárbaros. Ficam notando que o Spark vai sempre ficar gastando aquele tiro dele com... Goblins com Bárbaros, com cartas relativamente fracas. Vou colocar aqui o meu veneno, então já vou dar dano naqueles esqueletos no Spark. No spark. Hum, caramba. Vamos lá, vou colocar aqui. Mas, olha só, o bom desse. É, a vantagem que eu tenho contra esse deck desse, do, desse meu oponente aqui é que, como eu fico spawnando muitas tropas. Ô, oh, velho, coloquei meus Goblins na hora errada, velho. Mas tá bom. Como eu fico spawnando muitas tropas, eu acabo é, deixando. Nossa, coloquei os servos na hora errada. Meu Deus, estou falando, fazendo tudo errado. É, eu fico, eu acabo dificultando muito a vida de spark, acabo dificultando muito a vida de tropas que atacam lentamente, né? Então vamos lá. Agora muito calmamente. Eu sei que eu tenho segurança de colocar essa cabana aqui Porque ele usou aqueles, aqueles guardas ali E aqueles guardas custam 3 de elixir Então agora, olha só Uma coisa que eu tinha que falar e eu esqueci Acabei esquecendo de, de dizer É que você tem que é, economizar sempre elixir com esses decks Você vai dar pouco dano na torre do seu oponente Normalmente você vai acabar é, Normalmente não, mas muitas vezes Você vai acabar perdendo a primeira torre Você vai sofrer dificuldade nos dois primeiros minutos Mas esse deck ele é definitivo no último minuto então, olha só, agora chegamos nos últimos minutos. É onde eu vou começar a colocar pressão no meu oponente. Vou começar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Ah, aquela princesa vai morrer. Vou colocar aqui o um feitiço de veneno. O meu gigante já vai chegar lá na frente. O meu oponente vai ficando desesperado. E agora, ao invés de esforçar mais o ataque o que eu vou fazer, eu vou começar a juntar elixir pra repor as minhas barracas. É importante sempre, sempre, absolutamente sempre. Você tá com barracas, galera. Você sempre tem que estar tá com barracas. À medida que você não tem barracas, é a hora. Que você talvez possa perder. E caso esteja sobrando Elixir como é agora, você pode ir colocando as barracas em lo locais extras, tá? Quanto mais barracas você tiver, melhor, tá, galera? Então você pode ir colocando barracas em locais. Coloquei feitiço de no lugar errado. Em locais que normalmente você não colocaria igual, igual eu tô colocando aqui essas duas é, cabanas de bárbaros. Eu coloquei em locais não muito inteligentes nessa situação. Mas é porque eu tô na vantagem aqui, mano. Eu tô conversando e jogando, tá foda, velho Vou começar, eu vou, vou começar a me concentrar um pouquinho mais aqui. Ah, velho. Putz, errei o feitiço de gelo, o teu veneno, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma, calma. Gigante. Gelo. Vamos. Vamos colocar barraca, vamos colocar barraca, vamos colocar barraca. Vamos. Vai, vai. Isso, vou colocar um veneno aqui vou conseguir. Se o gigante der um burro lá, já é nós. Se o gigante morreu, o gigante morreu, não tem problema. Vamos colocar veneno. Vamos ver, será que o veneno vai ser suficiente para levar aquela torre? Como vocês podem ver, normalmente as batalhas a gente vai vencer com uma estrela de dano total apenas, 16 de dano, vamos lá, falta pouco, vamos só colocar as cartas mais rápidas aqui para a gente liberar nosso veneno mais, mais, vamos, vamos, vamos, vamos. Ele vai tentar se defender, mas agora a gente está com nosso veneno na mão e vamos vencer. Vencemos para vocês verem que na prática esse deck vai funcionar até na Arena Lendária, galera. Se ele funcionar na Arena Lendária contra os, os melhores jogadores do mundo, ele vai funcionar em praticamente qualquer arena e eu recomendo que você utilize. Não espere três estrelas com frequência, não espere é, grandes viradas, esse deck é um deck de controle, você tem que saber controlar a partida, controlar seu Elixir, saber a hora de colocar suas cabanas no momento correto, mas se você conseguir fazer isso igual eu fiz aqui, você vai conseguir bons resultados e vai se divertir bastante, porque é um deck divertidíssimo de jogar, você vai se divertir muito e você vai deixar seus oponentes muito putos. E é isso, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, se eu te ajudei de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Falou um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima!